Meu nome é Melissa Laranja e bem-vindo ao primeiro prêmio Laranja de Ouro. Que a laranja, no caso, não é de ouro, mas vocês mentalizem assim, tá bom? Que vai dar tudo certo. Vem a vinheta! Esse ano, eu decidi fazer do primeiro Nerd em Drag uma premiação de mim mesma, ou seja, o que eu acredito que foi o melhor em 2018. Essa é uma academia muito incrível, composta por eu, eu mesma e eu mais uma vez, e nós três, eu, eu mesma e eu mais uma vez, decidimos quem são os melhores do ano. Então você, por um acaso não interessa no que eu tenho a dizer, acompanhe comigo o nosso prêmio! começar com o um prêmio de melhor anime Para mim o melhor anime de 2018 foi Kakegurui. eu não sei nem falar isso muito bem mas é um anime sobre uma menina apostadora numa escola ele é absolutamente problemático ele tem câmeras que focam direito no peito das pessoas mas ele é incrível ele é incrível é um anime muito bem pensado estruturado Assim, eu queria dar a menção honrosa para Violet Evergarden que é muito legal, mas eu acho que o, inedi o ineditismo é assim que falam, Não sei, estou tentando ser chique e, e crítica de arte, mas eu sou péssima nisso. Eu achei muito mais inédito. Ha! Kakegurui, é Kakegurui? O nome é Kakegurui, né? Eu não sei nem falar as coisas em japonês e eu resolvo dar prego pra uma coisa que tem nome japonês. Ok, então se você quer ver um bom anime e pensar um pouquinho fora da caixinha, esse é o anime para você assistir, tá? A primeira temporada já está disponível no Netflix e a segunda deve sair em breve. Vai a também é incrível e se você deseja assistir, também está na Netflix. A Netflix não está pagando este vídeo, infelizmente, mas poderia. Aí você que é problema da Netflix, o que você está perdendo de propaganda. Seguimos para o um segundo prêmio de animação, animação não oriental, uma animação ocidental. A melhor animação ocidental de 2018 foi a temporada final de Hora da Aventura, principalmente... Porque aquele último episódio é uma obra-prima. Tantas coisas podem ser faladas sobre esse último episódio que o Meteoro, aquele site que também fala de coisas nerds, fez alguns episódios só sobre o que acontece naquele último episódio. Não dá pra gente descartar uma finalização tão bem feita de um desenho tão incrível quanto Hora da Aventura, mas eu vou fazer uma menção honrosa para Hilda. Hilda é uma das coisas mais incríveis que eu assisti no ano passado. Tem na Netflix... E se você ainda não assistiu Wilda, vá assistir Então, pra mim, a melhor animação de longa metragem foi Your Name Eu nem sei se Your Name foi de fato produzido em 2018 Mas eu assisti em 2018, então isso que vale Ok, Your Name é uma história de um menino e uma menina Que acordam eventualmente de corpos trocados Ele no corpo dela, ela no corpo dele E assim, pode parecer uma grande bobeira esse plot mas é absolutamente sublime, lindo, maravilhoso. Se você ainda não assistiu, vai assistir e eu sei indicar coisa boa. Aqui, assim como o Globo de Ouro, eu também separo as séries. Então vamos ter o um prêmio de melhor série dramática e a melhor série não dramática. Porque né, não dá pra chamar as coisas simplesmente comédia ou musical. A galera do Globo de Ouro bate com a cabeça na parede pra poder colocar as coisas dentro daquelas caixinhas deles de... Comédia musical, não cometeremos esse erro aqui, pois somos melhores do que eles. Mas, enfim, a melhor série dramática de 2018 foi, unanimemente aqui na nossa academia, Melissa Lorange, de crítica, nem um pouco especializada em cinema, Pose. A primeira temporada de Pose é... um hino... icônica, fantástica, super desenvolvida, cheia de gente trans, uma história super importante, e se você... É, é LGBTIQ+, e não assistiu Pose, por favor, vá piratear agora. E assista tudo, porque você vai ser uma pessoa melhor depois. Indo agora para a nossa melhor série não dramática, que por um acaso é uma série de humor, seria a última temporada de Merli. Merli encerra na terceira temporada com um, um monte de fanservice. A gente se sente muito feliz assistindo, tá entendendo? A gente fica assim, um polvo rosa... É uma coisa de louco, um final tristíssimo, a gente chora, a gente ri, a gente se diverte muito assistindo, entendeu? É uma coisa assim maravilhosa, se você nunca assistiu Merli, assista, também tem no Netflix. E está lá da primeira até a terceira temporada. Essa terceira temporada pra mim foi a melhor coisa não dramática, mas também bem dramática, que nós tivemos em 2018. E também de Merli, sai o nosso chip do ano, Brunol! Melhor chip do ano, gente Com aqueles dois homens lindos, maravilhosos, se agarrando E a gente fica, vai, não vai Vai, não vai, vai, não vai Foi, não foi, não sei, não vou dar spoiler Mas você assiste Merli e diz Se não é pra ficar escrevendo fanfic em casa É pra ficar escrevendo fanfic em casa Depois dessa, a melhor O melhor chip do ano Foi Capodaciolo e Guilherme Boulos Mas como não tá em série A gente fala realmente de Brunol e Merli O melhor filme de drama que eu assisti Em 2018 foi Os Invisíveis, que vocês certamente não têm a melhor ideia do que se trata. É um filme desse bem que a gente só assiste naquele cinema que passa aquelas coisas de gente cult Então, é um filme alemão que conta a história de judeus que resistiram ao nazismo se escondendo na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então você tem a história de pessoas que falsificam documentos para não mostrar que são judeus, pessoas que se escondem em casas de pessoas que trabalham para o exército e recebem em troca essa proteção, é baseado em fatos reais, pessoas que contaram essas histórias para a câmera, inclusive cenas que são filmadas, são alternadas em discursos documentais dessas pessoas, é absolutamente lindo e diz muita coisa para a gente viver em 2019. Então não sei se vai ser possível baixar, não sei se passou aí na sua cidade, já saiu de cartaz aqui. Mas assim, é impossível não se emocionar. Pra mim foi o melhor filme do ano, não tô nem aí se o Oscar não viu. Eu vi, isso que importa. E o filme não dramático de 2018 é, e não tem discussão, Pantera Negra. Pantera Negra é uma das produções cinematográficas mais importantes dos últimos tempos. Assim, Pode ser uma coisa muito boa porque eu estou dizendo. É um filme de super-herói, mas o que aconteceu... A partir de Pantera Negra, ainda vai ser desenvolvido por nós, por muitos e muitos anos, quando a gente fala de protagonismo negro no cinema e de como as pessoas se identificam ao assistir aquele filme. Então, não tem como dizer que o filme de 2018 não foi Pantera Negra. Ai, mas existem outros filmes muito melhores. Foda-se! O prêmio é meu e Pantera Negra é o melhor filme de 2018? Sim! Agora vamos pro prêmio mais importante desta bagaça. O prêmio delicinha do ano. A pessoa que eu colocaria uma laranja na boca, chuparia o cu até sair Fanta. A delicinha do ano é Michael B. Jordan como Killmonger. Não tem como defender o Pantera Negra como eu só tiro a camisa, gente. Eu não consigo. Ele ainda vira e fala, vamos explodir o mundo. Eu falo, sim! Vamos causar revolução. Eu falo, sim! Vamos tacar um os outros. Eu falo, sim! Gente, desculpa. Eu tô sempre um vilão. Um homem desses. Uma ideologia dessa de causar um desespero nos outros, dos colonialistas. de 2018, já acordo comigo mesma, é Pearl, de Steven Universe. Em 2018, a gente pode acompanhar uma enorme evolução na personagem e ela se torna um ponto principal para a trama e levanta um monte de debates super interessantes sobre lealdade, verdade, família, amor e afeto. Então, assim, não tem como a gente falar de 2018 sem falar de Pearl, e sem falar de Steven Universo porque no meu canal a gente vai falar de universo, Universo se for possível então pra mim a personagem fictícia de 2018 é a Pearl e chegamos ao último prêmio, que é um prêmio muito aberto que é a melhor coisa que eu assisti em 2018 e o prêmio a melhor coisa que eu assisti em 2018 vai para Nanette Hannah Gadsby desenvolveu um stand-up não-comedy. Um show de humores, dos mais variados possíveis, para falar sobre comédia, resistência, ser lésbica, ser LGBT, odiar e amar. É uma das coisas mais lindas que eu já tenho na minha vida. Não se enquadra em um filme ficcional, não se enquadra em um filme dramático, não se enquadra em nada que não seja a própria Nanette. Se você conseguiu sobreviver a 2018 sem assistir na net por qualquer motivo que seja, pare este vídeo, destope, crie uma conta falsa com e-mail qualquer o CPF da sua tia avó Bernarda falecida na Netflix, se você não tem Netflix, peça o seu mês grátis e assista imediatamente na net. Quando você terminar de assistir na net, você volta aqui neste vídeo e conversa comigo vou dividir o prêmio de A Melhor Coisa que eu assisti em 2018 entre Net e O Evangelho Segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu uma peça onde a atriz trans, Renata Carvalho, interpreta Jesus Cristo e que foi profundamente perseguida pelos fundamentalistas durante o ano passado e continua este ano esta peça é perseguida porque ela fala de religiosidade e não de religião e as pessoas não admitem que Jesus Cristo possa ser uma pessoa porque as pessoas não admitem que Jesus Cristo possa ser uma pessoa E também não admitem que pessoas transexuais são pessoas E aí você durante todo o tempo da peça Se convence de que se Jesus Cristo não era uma travesti Deveria ter sido Então assim, não, é absolutamente impossível você sair da peça Sem se sentir tocado e tocada por algo espiritual e religioso E eu nem religião tenho é impossível sair dessa peça sem pensar sobre tudo Então, se por uma acaso der sorte de, na sua cidade estar em cartaz Esta peça, assista Primeiro porque a gente tem que valorizar as nossas artistas trans E segundo porque a foda tá caralho Ok? Perfeitamente com isso eu encerro este vídeo, era só isso que eu tinha para premiar, eu vou ali descascar essa laranja para comer, entendeu? A gente se vê na próxima semana, um beijo e eu vou sair por ali. Obrigada! Isso é tudo para 2018, eu espero receber em 2019 convites das distribuidoras de cinema, entendeu? para assistir os filmes do circuito, convites do Festival do Rio, que eu também sou uma grande influencer, e de preferência, meses e meses, graças à Netflix, para poder falar sobre as suas séries aqui, para todas as 200 pessoas que assistem os meus vídeos, pode estar tão gente, o movimento todo a economia.